bande guru padad dandam bhakta vindasama <coughs> Sri chaitanya bande vande nitthananda sahoditam Sri nanda nanda nanda nanda radhika Gopi-jana-samayuktam-vindabana-manuhare Vãn chá kalpata ruvasca kipã sindubya vacha. Patitãnã pavanebha vaisna vibhyo ho namo namah. Mukaṁ karoti vacha laṅpaṅgum laṅghaiti girim. Yatke pátamahang bandi paramã anandumadvam. Vrindhāvaitu Shnavakti bhakti pade devi satva vatvai namo nama nārāya nama skritta nara ncayva naratam devin sara svati tato ho kishno kato padeshi gauri ya patrasya prakāsa rakta guru bhakti yukto ho Bhakti pramodaksh jagodurun. De yam sada paribhavagnam. Avishto hum. saranyam. Betat yum ponutapa lubhava diputam. Bande ma charuna sapindam. Yat pa the palavanakachandamani chataya bisporiji toka me pico bobadushwa das porunanu raaguro saaguro karus Sri Krishna Caitanya Brahuneta ananda shyaadhi toka daa Gaura Bhakta binda Sri Krishna Chaitana Brahuneta gada gadadhar sivasadi gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Ram, Hare Rama Rama, Hare Ajanulamita bhujokanu kaha bhuda tu Shankirtanaikapitaro Kamala taaksho Visham baru jugadhar mupalu bande jagat karu karuna Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Namami Gange, tabapad bhanga jam, sura surire bandhito dibarupam, bhuktin chamuktin chadada sinitam. Bhavan rupe nasada kalapam Gauri nirantara bivushi tobam bhagam Nara yunopriamanangamada paharam Bara bhajavishanatham Bhagisha jusho badane, Lakshmi jascha bhaksasi, yasyaasthe Hare sambhid, Tum nishinga Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hare Hari Hari Hari Ram Hari Rámu Rámu Hadim Hadim Tamadidevam Purushopuranam Tamalvarnam Suhitavataram Apara-saṃsāra-samundra-setum Bhajaam Mahe Bhagavato Sarupam Tamadidevam Purushopuranam tamalvarnam suhitabhataram apara saṃsāra samundra-setum bhajaṁ bhagavato sarupam Gaudiya Goshtipati Gaudiya, Gaudiya Goshtipati Shri shri, La Bhakti, shri, shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupāda Paramahamsa Jagadgurujis guru are nós ficamos no mundo material, na forma em que estamos, por dois ou três dias. Este lugar é um lugar que nós devemos abandonar, nós sairemos daqui em pouco tempo. Portanto, neste breve período de tempo que ficamos aqui, eu peço para todos vocês, tentem servir o Senhor Supremo, sob a guia de um Vaishnava puro, sob o abrigo de um ashraya Vigraha Tattva, sobre o abrigo da forma da personificação da verdade absoluta, ajustando seus corações e suas mentes uns aos outros, tentando todos juntos fazer o melhor tipo de serviço ao Senhor Supremo, a Parat Parakleshvara Bhagavan. Esse é o meu pedido, agora, porém, é sua escolha, você If pode aceitar esse pedido ou não. A alma condicionada tem sure. seu livre arbítrio, portanto, ela If pode ou não sure. aceitar este Seva pedido de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati mean, Mas se nós não nos ajustamos uns aos all outros, se nós, nós não nos harmonizamos a fazer este Seva, a fazer este serviço ao Senhor Supremo e ao Devoto Puro, como podemos avançar? Todos nós, na nossa sociedade devocional, temos que ter um ponto comum, um foco central e único, eliminando o nosso interesse pessoal. Se de qualquer maneira o seu ponto central for diferente, o dela for diferente, o dele for diferente, então os conflitos e as brigas se manifestam. Neste caso, a competição pode começar. Sobre pratista, sobre fama espiritual, sobre quem coleta dinheiro, sobre quem traz pessoas. Esse tipo de. Isso é uma doença, isso é uma coisa suja. Essa concepção é uma concepção contaminada e suja. Esse tipo de briga de competição, quando nós nos sentimos, queremos ser melhores, queremos ser reconhecidos, queremos ser aprovados, queremos ser incluídos. Né? Nós nos perdemos e não podemos fazer Haribhajana dessa maneira. O que significa que nós devemos fazer o Bhajana ajustado uns aos outros? Nós precisamos nos tolerar. Vamos supor que você diga coisas imperfeitas para mim. Eu preciso tolerar isso e eu preciso absorver e mostrar o meu caráter perfeito para você, para que talvez você se sinta, é, é, se você reconheça o, o erro que você cometeu, para que é, tudo possa ser corrigido. As pessoas querem achar que o ajuste seja assim, que o devoto puro, ele desça no nível da, das almas condicionadas para se misturar com elas, para agir como macacos. Os, elev, os devotos puros não devem descer para explicar, para brigar, para se misturar com as almas condicionadas. Eles descem no discurso para poder ajud, ajudá-las a compreender Krishna. As pessoas vão dizer, os devotos puros têm que vir aqui harmonizar todos nós. Eles não conseguem nos ajustar. Nós nos ajustamos e nós podemos fazer o que queremos, porque nós temos poder. Hiranyakashipu também, porém, tem poder e pode fazer muita coisa, mas quem vai dizer que o que ele está fazendo é algo certo, devocional? Infelizmente, essa é a condição da sociedade ao presente. Todos nós agimos como Hiranyakashipu e queremos nós decidir sobre a vida devocional, pessoalmente. Nós não queremos estar sob as instruções e sobre as decisões dos devotos puros. Dessa maneira, Prabhupada Bhakti Siddhanta falou e disse, no momento presente, existe uma escassez de Bhakti com o um coração pesado. Srila Bhakti Sarasvati Thakur Prabhupada disse, existe uma escassez de Bhakti no momento atual, porque existe uma escassez de Harikata puro. Porque nós não queremos honrar o Vaishnava puro, nós queremos colocá-los para fora, insultá-los. Nós não aceitamos suas instruções, suas decisões, suas palavras. Então existe uma lacuna, o devoto puro e suas instruções que às vezes são pesadas e duras, nós não queremos aceitar, nós não queremos que ele fale, que ele nos corrija. Porque eles podem nos prender. O que, que você está pensando? O que você está fazendo? O Vaishnava não está sempre procurando defeitos. Isso é errado. Você tem que entender que o Vaishnava puro, por conta do amor e do afeto, eles apontam. Isso é um erro. Tente retificar isso. Isso é misericórdia dos Vaishnavas, não um desejo de procurar defeitos nos demais. Então, o Vaishnava puro jamais vai manifestar competição, ciúme, briga, ressentimento, porque eles estão ocupados com Haribhajana. Porque como que ele vai achar tempo para dar espaço para essas porcarias na própria mente? Eles não têm espaço para isso, mas as pessoas imaginam que os Vaishnavas estejam cometendo erros que eles não veriam ficar perto do, do, do no templo porque é perigoso ficar com ele. Nós temos que ficar nós todos juntos, como um, um, albergue, um albergue, como uma, hostel, uma pensão barata, onde diferentes pessoas aparecem ali, vêm se misturam todos juntos, brigam, fazem o que querem. Eles pagam algum dinheiro, eu conheço esse tipo de pensão, eu já ouvi falar disso. Então, cada um põe alguma coisa, você vai para o mercado, como uma república. Né? Então, às vezes, eles cozinham juntos, fazem bolos, cozinham coisas gostosas e, e comem. Esse é o arranjo dos templos atuais. No momento presente, Propada Bhaktisiddhanta diz, nós queremos fazer uma sociedade como se fosse uma república, um, um, um albergue, onde todo mundo contribui, e, as pessoas arranjam os confortos uns um dos outros, e ninguém segue regra nenhuma, ninguém, ninguém se deixa purificar, todo mundo evita o conselho do devoto puro. Lá nós vamos colocar alguém para cozinhar e nós vamos desfrutar da vida, desfrutar da vida juntos. Esse é o conceito de devoção hoje em dia. Mas isso não é matavas, isso não significa morar no templo. Existe um artigo de Prabhupada Bhaksidanta, que no, está publicado no Quem site de Shandas Babaji Maharaj, chamando all Matavas. O Bhakti Pramodhpurigusama Maharaj também disse quais são as qualidades que um devoto precisa ter antes de entrar na Gaudiya, Gaudiya Mata. Never, never a Gaudiya Mata nunca is a acumula lixo. Gaudiya Mata nunca acumula lixo. Essa é a condição. Ah, nós temos que evitar os lixos que estão ao nosso redor e dentro de nós. Nós precisamos aprender a nos equalizar para realmente ter vida espiritual. As pessoas, porém, querem que o, o mestre espiritual desça no nível de, das almas condicionadas e haja como um macaco, junto aos outros macacos. As pessoas querem colocar o Vaishnava puro como um macaco na, na, na, na, na, na corrente, um macaquinho de corrente, daqueles de realejo. Aí sim eles aceitam meu minha presença. Se você se ajusta com as porcarias que as pessoas têm feito hoje em dia, as pessoas te aceitam e dizem, oh, é uma maravilha, Maharaj, venha, fique aqui conosco. Mas se você tenta tratá-los, se você tenta corrigi-los, se você tenta mostrar os pontos imperfeitos das me da mente de cada um, eles ficam bravos, eles dizem, quem é você para vir me tratar? As pessoas respondem, na verdade, indiretamente ou diretamente, eu posso ir para o inferno, eu vou para o inferno, daí qual é o problema? O que, que muda para você? Porque quando elas rejeitam a instrução do Vaishnava, elas estão querendo dizer isso. Eu vou continuar do jeito que eu estou e vou para o inferno. Então, Prabhupada Bhaksidanta chorava por conta da situação ah, em que ah, a sociedade devocional foi evoluindo. As pessoas querem organizar isso, uma república onde cada um faz o que quer. O Prabhupada disse, se você para de ouvir Harikata. O Gaudiya Mata, o Guru Pada Padma, ela, ela, o combustível da Gaudiya Mata é o Harikirtana e o Harikata. Nós só podemos servir a Gaudiya Mata transcendental somente com o Sankirtana, com o canto dos santos nomes e ouvindo o Harikata mais puro. Na Gaudiya Mata, ninguém está interessado em dinheiro. Eles não estão interessados no seu dinheiro, na sua capacidade econômica, na sua educação, nos seus diplomas. Eles não querem nada disso. Nós simplesmente não devemos parar de cantar os santos nomes. Se algum devoto para de cantar os, os santos nomes, ah, eu, eu cantei um, um, um mês inteiro, agora eu vou parar um pouco. Tal pessoa pode ir embora. A nossa vida tem que ser como este, este Vrata de Kártika, como esse mês de Kártika, no qual nós nos dedicamos todos os dias ao Harikata e ao canto dos santos, man, cantos nomes, canto dos santos nomes. Isso não é para durar um mês, isso é para durar a vida. Nós temos que estar sempre cantando os santos nomes. Quando você para de cantar os santos nomes e para de ouvir Harikata, você Maya, te pega, te rapta na hora e te leva para o inferno. Não deixe nenhum um, intervalo. Arranje a situação de tal maneira que você possa equalizar seu coração, se limpar das ofensas e continuar firme nesse caminho. Arranje uh, uma organização do seu tempo para que você possa se dedicar dessa maneira. Porque se você não está próximo do Guri dos Vaishnavas, você vai descobrir você mesmo. Se você está com eles, você sente algo fresco, algo feliz. Se você fica sozinho, se sua mente fica sozinha, sujeiras se manifestam na sua mente. Você começa a cometer erros, julgar os Vaishnavas, comete ofensas. Então, preserve uma hora por dia, Então pelo menos uma hora para o o Harikata, meia hora para o Kirtana, leia pelo menos o Chaitanya Bhagavata, o Srimad Bhagavatam todos os dias, isso não é minha ordem, essa é a ordem de Bhaktivinoda Thakur, você tem que estar em contato com o Guru e com os Vaishnavas, se no dia inteiro você pula isso, então você vai se perder, você tem que receber essa vitamina, essa nutrição transcendental todos os dias. Caso contrário, aos poucos, você começa a derivar, você começa a ir para longe, longe, longe. Quando você vê, né? maya te derrubou, e sua mente começa a fermentar, e você pensa em coisas terríveis, e você de novo se encontra no oceano das misérias. Essa é a situação. Você tem que se organizar para entender o que fazer e o que não fazer, como inserir o Harikata, o contato com os Vaishnavas, a purificação da sua própria mente. Então, o verso com o qual eu conheci, que eu, com o qual eu comecei de Shambhava. Ah. Vyasadeva Goswami Goswami also Goswami vai dizer a mesma coisa. O que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse? O que Prabhupada Baksidanta disse? Prabhupada Bhaksidanta disse, o que Bhaksidanta disse, Vyasadeva também disse. Prabhupada Bhaksidanta disse, vocês estão todos convidados a vir aqui. Nós juntos deveremos adorar o Senhor Supremo. Venham todos, todos estão convidados, nós não temos nenhum egoísmo. Nós não temos nenhum egoísmo, mas só nós queremos... Pessoas limpas de coração, pessoas que sejam sinceras. Nós não queremos política e manipulações. Todos estão convidados de qualquer país, de qualquer casta, mas se a pessoa quer fazer complicações, competições, né? quiser criticar os Vaishnavas, não entender o que está acontecendo, então é melhor você ir embora. Vyasadeva disse a mesma coisa. Satyam Param Dimahi. Disse Vyasadeva, isso significa que todos estão convidados. Vyasadeva abre um pedido para todos os seres vivos. Vyasadeva Goswami não está falando é, por um propósito pessoal, por um interesse pessoal. Ele diz para todos, todos vocês estão convidados para vir cordialmente, porém para nos, uh, uh, se associar conosco e junto nós vamos invocar o Senhor Supremo, glorificar o Senhor Supremo. Porque quando um homem ora para o Senhor Supremo, isso é muito bom, mas quando nós juntos chamamos o Senhor Supremo, então essa, essa, essa chamada é mais poderosa. Se todos estamos com o mesmo coração chamando o Senhor Supremo, o Senhor Supremo vai, nos, vai ouvir. É um pedido mais poderoso quando todos chamamos o Senhor com o mesmo coração. Talvez você não veja onde Ele está, mas é uma promessa do Senhor Supremo que quando todos o chamam juntos, com o coração purificado, Ele se manifesta. Quando os meus devotos me chamam com todo o seu coração, e choram cantando as minhas glórias, tenha certeza que eu estarei presente ali. Você pode me ver ou não, mas o Senhor Supremo estará lá. O Senhor Supremo, Ele se reserva o direito de não se expor aos teus órgãos dos sentidos. Com os teus olhos você não pode ver. Você tem que reconstruir seus olhos. O que significa bhajana? O que significa cantar os santos nomes? Ou o que significa... O que significa... Um, adorar Krishna? Significa reformar os nossos olhos. Construir olhos espirituais. O Senhor Supremo... Disse isso para Uddhava. De acordo com o poder do Sankirtana, com a vida espiritual que nós levamos, com as nossas atividades, nós construímos uma visão transcendental. E nós purificamos nosso coração de tal maneira que nós somos capazes de enxergar Krishna de maneira clara. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu nos instrui. Chaito Dharpanamajanam, limpe seu coração e você vai enxergar a verdade ao seu redor. Dessa maneira, nós temos que avançar. Nós não podemos retroceder. Nós temos que ir adiante. Nós não podemos olhar para trás, olhar de volta para a maia. O verdadeiro bhajana avança. Você não tem que procurar dinheiro, posição, homens, mulheres. Nós só temos que entender as glórias de Goranga Mahaprabhu, dos pés de lótus do Senhor Supremo. Esse é o único objeto da adoração do mundo infinito. Quem liga para... Opulências materiais para a posição na sociedade, quem? Quem é o tolo que quer ser adorado pelos, pelas outras almas condicionadas? Portanto, tome cuidado que Vyasadeva Goswami convida a todos cordialmente para que todos venham a adorar Krishna. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: mas a gente não presta atenção. A gente quer se desviar de Prabhupada da Gaudiya Mata. A gente quer encontrar defeitos em tudo. De acordo com a prescrição de Prabhupada Bhaktisiddhanta. De acordo com essa instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Cheque o artigo que, ele, que nós publicamos, o artigo dele. Quem realmente está na Gaudiya Mata, quem pode ficar na Gaudiya Mata e quem não. Você não precisa brigar comigo. Leia o artigo. Ele que escreveu. Se eu, se eu seguir as regras de Prabhupada Bhakti nos tempos de hoje em dia, as pessoas querem me botar para fora. Por que, que eu estou falando dessa maneira? Existe um motivo pelo qual eu esteja falando assim, não? Eu estou falando assim. Por que, que eu estou falando de Prabhupada Bhakti Siddhanta desse jeito? Porque eu sou forçado a falar sobre ele. Se você quiser escutar, você escuta, mas se você não quiser, você não escuta. Mas Bhakti é Prabhupada Bhakti então, falar dele significa colocar em prática o que ele instruiu, significa fazer bhakti. Então, qual é o verdadeiro benefício de estarmos juntos num templo, numa instituição, numa associação de devotos? Porque o Gostibhajana é abençoado, ou seja, nós devemos adorar Krishna juntos. Você pode colocar uma câmera para filmar o que os Vaishnavas estão fazendo o dia inteiro. Nos últimos dois anos tinha uma câmera de segurança no quarto de Bhakti Pramod e eles filmaram o que ele fazia noite e dia. Eles são tão tolos, eles queriam saber o que, que ele fazia. Essa é a condição. Eles, eles filmaram Bhakti Pramod noite e dia, porque eles têm dúvida do que o Vaishnava puro faz, não é? Então, dessa maneira, o Vaishnava sempre está fazendo serviço. Se você consegue, se você, você tem diz, dúvidas dele, então, fique à vontade, você pode ir para o inferno também. Então, muito bem, esse é o Vaduta Sanyasi, que está conversando com Jadu Maharaj, o patriarca da dinastia de Krishna, Krishna Yadava. Então, Yadava significa... Uh, que todos eles descendem de Jadu Maharaj. E este grande rei estava passeando pela Índia, esse rei santo encontrou com um avaduta, com um devoto fora do comum, e ele disse, ah, ah, o que você aprendeu? Por que, que você age como um, um avaduta, como um yogi que não se interessa pela sociedade? Então, esses grandes yogis eles podem enxergar o mundo inteiro, todo o universo, ah, no quintal de Anantadeva, no quintal do Senhor Supremo, da personificação do infinito? Por que esses yogis devotos não sentem problemas, não têm medo de nada? Porque eles entendem que nós estamos, na verdade, no quintal do Senhor Supremo. Alguém pode dizer alguma coisa? Alguém pode dizer tolices? Todo mundo pode acusar este ou aquele. Alguém, alguém poderia falar até tolice sobre Haridas Thakur. As pessoas o criticavam porque a alma condicionada tem uh, livre-arbítrio, ela pode falar a besteira que ela quiser. Uh, então, uh, as pessoas criticaram Haridas Thakur porque uh, uma prostituta se aproximou dele. Alguém pode me acusar, alguém pode me, me caluniar. Isso é natural. As pessoas têm boca elas falam o que elas quiserem, não é? Falavam mal até de Prabhupada Uma pessoa fez um boleto de delegacia em Mangachi contra Prabhupada Bhaktisiddhanta. Está no livro de Gurudeva isso. Prabhupada Bhakti Siddhanta foi lá ver se aquele lugar podia acomodar alguns devotos se eles iam alugar lugar ali para poder fazer um acampamento durante o Parikrama de Gouradama, do local sagrado de Gouranga Mahaprabhu, dama, morada sagrada do Senhor. Então, então uma pessoa de repente abriu uma, uma, um, uma acusação na, na delegacia. Ele, ele é ladrão, ele veio aqui e roubou tudo da minha casa. Quando a informação chegou até Prabhupada Bhaksidanta, ele ficou em silêncio. Porque o senhor está lá. Alguém falou para ele, olha, fizeram uma, um boletim de ocorrência contra você. Prabhupada Bhaksidanta disse, é um arranjo de Nitenanda Balarama, o que eu posso fazer? E uma outra personalidade foi até essa delegacia, ele ficou sabendo disso. Ele correu para a delegacia. Isso é um fato. E essa é a condição da sociedade atual. O devoto puro é sempre caluniado e é, é, insultado. E esse homem, muito importante foi lá, como que você aceita um, uma, um boletim de ocorrência contra o maior santo vivo? Mas nós não temos que esperar que o mundo tenha mudado. Nós não podemos esperar que a sociedade melhore. Está tudo sendo corrompido. Pergunte para as pessoas o que, que Prabhupada disse. As pessoas não sabem nem de qual Prabhupada nós estamos falando. Qual Prabhupada? Eles não sabem nem Ele é isso. Eles não têm ideia da excelência de Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada. E é o nosso missão representar, esclarecer esse ponto. Quem é Prabhupada? Quem é Bhakti Siddhanta Prabhupada? Ele dizia, ninguém vai falar de mim. Ninguém fala do meu Harikata. Ele disse, no futuro ninguém vai falar do meu Harikata. Eles falam do próprio jeito deles. Eles adaptam o que eles querem do meu Harikata. E, então esse, esse homem abriu, ele foi para a delegacia, ele falou, oh, o senhor veio aqui, eu vim aqui porque eu vim abrir um boletim de ocorrência, disse esse outro senhor. Olha, na minha fazenda, roubaram o meu lago. Roubaram o seu lago? O meu, o meu lago foi roubado. Você. O que, que você está falando? Perguntou. Como assim roubaram o seu lago? O senhor está brincando? Quem que pode roubar um lago? O meu lago foi roubado. A gente não pode escrever isso num boletim de ocorrência, porque não é possível roubar um lago. Isso não tem sentido. E ele disse assim. Bom, muito bem. É possível que alguém roube um lago. Você acha isso absurdo? Mas é possível que alguém roube a água do lago. Mas a coisa mais absurda é vocês acreditarem que Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Bimala Prashada, tenha roubado alguma coisa. Quem é o tolo que falou isso? Disse esse senhor. Aí eles uh, cancelaram essa, essa, esse boletim de ocorrência. Você sabe quem ele é? Disse esse homem, esse devoto para o delegado. Você sabe quem ele é? E você vai escrever um caso policial dizendo que ele é um ladrão? Se alguém alegar alguma coisa contra a Prabhupada, ele, eu dou risada se alguém falar isso. As pessoas acusam os Vaishnavas, nós temos que defendê-los ou, ou rir, porque é impossível. Com toda essa fé, nós temos que ir adiante, porque nós estamos servindo o Mahaprabhu. Alguém pode me atacar a qualquer momento. Eu sei que alguém pode vir me atacar, me caluniar, direto ou indiretamente. As pessoas podem fazer o que quiserem. Mas mesmo assim, eu sei que Nityananda está lá e eu falo o que eu preciso falar. E se esse tipo de fé não estiver dentro do meu coração, eu não tenho o direito de falar Harikata. Eu tenho que ter fé e dizer aquilo que eu ouvi de qualquer pessoa teve Muitas pessoas tiveram coragem de falar mal de Haridastakur. Por três noites, uma prostituta estava com ele dentro do, do, do Bhajanakutir dele, da cabana onde ele cantava os santos nomes. Então mesmo assim Ele sabia que era um arranjo do senhor, senhor Supremo Cristo. Ele arriscou Ele disse ok, o Senhor está lá Ele vai liberar esta mulher Então quem, quem libera as almas condicionadas Para liberá-las Nós temos que arriscar Eu estou fazendo o que? Com qual humor? O Senhor é a testemunha Qualquer um pode me acusar de qualquer coisa Mas se eu não fosse salvar ninguém se eu estivesse só uh, calculando o meu próprio benefício, aí ninguém me acusa. Ninguém me acusa de nada se eu estou fazendo coisas para mim. Mas quando eu falo a verdade, aí sim as pessoas ficam revoltadas. Descubra, esse é um fato histórico. No momento no qual Prahlad Maharaj começou a dizer a verdade absoluta, somente então uh, Hiranyakashipu considera como um inimigo. Antes disso, ele colocava o filho no colo beijava a cabeça do filho, mas no momento que Pralada Maharaj começa a falar sobre a verdade sobre, sobre a verdade absoluta, ele se torna o inimigo número um de Hirana o próprio filho. Como você pode esperar mudança se essa é a sociedade humana? No momento que alguém começa a falar a verdade absoluta, ele é atacado. Mas antes disso, Hum, todo mundo gosta dele. Então, preocupada arriscou. Bakti Noda Takura arriscou. Propada, Baksidanta enfrentou riscos enormes. Dessa maneira, aqueles que querem falar sobre a verdade absoluta têm que correr riscos. As pessoas vão fazer... Ah, alegações contra Prabhupada, contra Bhaktivinoda Thakur. Quando ele se foi, quando Bhaktivinoda Thakur foi embora, ele foi falar, foi enfrentar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ah, Bhaktivinoda Thakur permitia qualquer tipo de kirta, convidava qualquer pessoa para vir. Prabhupada Bhaktivinoda respondeu, você vai acusar Prabhupada, Uh, Bhaktivinoda Thakur, agora que ele acabou de se ir, dizendo que ele não tinha discriminação entre quem poderia ser considerado um devoto e quem não? As pessoas têm mania de dizer que Bhaktivinoda Thakur convidava todos, mas não é real isso. Uh, o que, que significa isso? Na verdade, é que existem pessoas que não estão prontas para participar do Kirtana, para dançar. Né? Os sarajis, por exemplo, que querem se vestir de golpes e participar... Ah, das festas, então, aqui, né, das comemorações em nome de Krishna. Não é verdade que Bhakti Thakura aceitava tudo isso. Para se tornar um discípulo, você tem que se entregar completamente aos pés de lotes de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Caso contrário, você não é discípulo de um devoto puro. Então, esse Avaduta Sannyasi vai dizer para Yadu Maharaj, a aranha também é meu guru, pois ela me ensina que o Senhor manifesta toda a criação e que toda a criação depois é engolida pelo Senhor Supremo. Pois ela faz a teia com, sem usar nenhum ah, elemento externo e depois ela mesma devora a própria teia. A aranha não vai pegar fio para fazer essa essa essa teia. A mesma coisa com o Senhor Supremo. O Senhor não precisa de nada para manifestar a criação material. Todos os os, uh, os advérbios, eu não sei se são advérbios, eu já tentei ver isso. Não achei a resposta. Não me lembro agora se como, quando, porquê, quem, o que, todos esses esses uh, essas palavras desaguam, nos levam a entender o Senhor Supremo. Meu corpo pessoalmente é um guru para mim. Eu quem a alma. Então esse zaniás dizia, o meu, meu próprio corpo para mim é um guru, eu observo o meu corpo, porque eu sou a alma. Então, pela, pelo poder do Senhor Supremo, pelo poder de Maya, o Senhor Supremo cria muitas coisas. Ele cria animais, florestas, oceanos, depois de criar infinitos corpos, tantas coisas. Mesmo assim, o Senhor Supremo não se satisfaz. Tudo o Senhor cria, o que é que Deus não cria? Aqueles que não são cegos, aqueles que conseguem pensar, eles podem olhar para uma flor. Ai, que linda! Como é bonita essa flor! Como é possível que exista isto? Quem pode fazer isto? Os tolos, eles não conseguem entender. De qualquer forma, eles já estão sendo roubados dessa compreensão, por, por conta da própria tolice. O Pada Baxidanta contava uma história muito interessante. Você está prestando atenção, Dishambaba? O Pada Bhaksidanta costumava dizer, que aqueles que são reis, um rei vê tudo através dos ouvidos, eu vou explicar isso mais uma vez, diz Shambhava, o rei pode ver tudo com os ouvidos, porque ele tem seus espiões, ele tem essa técnica especial. É por isso que ele se tornou um rei, porque ele é muito inteligente. Por que o Guru Vaishnava tem muito poder? Porque eles têm o terceiro olho. Eles enxergam com a consciência. Alguns demônios vestidos de sábios, vestidos de Vaishnavas, eles são guiados por Maya. Eles são guiados por Mahamaya. Mas o sadhu puro é guiado pelo Senhor Supremo. Eles esquecem esse ponto. É por isso que eles fazem política. E eles olham para os devotos puros e dizem, ah, ele não pode fazer nada, ele é pobre. Não adianta você coletar milhões de dólares, isso não vai te ajudar a alcançar Bhakti. Tome cuidado. Então muitos homens poderosos Queriam atacar Prabhupada Para que ele parasse de falar A verdade absoluta Até os próprios discípulos dele se voltaram contra ele Mas eles não conseguiram frear A verdade absoluta Então esse Raja Esse rei Chamado ah, o, o rei ou, enxerga com os ouvidos com o intelecto refinado, os panditas não precisam ir para lugar nenhum. Eles podem meditar na situação e entender. dia o animal enxerga com o olfato. Ele enxerga com o ouvido, ouvindo a declaração dos seus espiões, dos seus ministros. O animal enxerga com o olfato. Isso é algo muito importante. Então, o que quer dizer? O rei não precisa se mover. Ele não precisa ir para todos os lugares. Ele pode simplesmente mandar seus ministros e coletar todas as informações. Essa é a situação lá ou ali. De acordo com o que ele escuta, ele pode entender as soluções. e ele vai agir de acordo com o que ele entende, o que ele enxerga através do relato dos seus homens de confiança. Algumas vezes, Ramachandra, Pralata Maharaj, o senhor Rama, ia, às vezes, pessoalmente, ele ia como um espião, ele se vestia como um homem comum, ninguém sabia que era ele, ele se disfarçava, se enrolava num pano. Ele ia e ouvia o que as pessoas estavam falando. Pralada Maharaj também fez isso. Avaduta Maharaj também, este é Avaduta que está falando aqui. Jadu Maharaj também, na verdade, não Avaduta Maharaj, Jadu Maharaj, está dizendo Maharaj que saiu para, pessoalmente sendo um rei, investigar a realidade do próprio templo. Mas isso é raro, é um comportamento raro. É mais comum que os reis e os governantes uh, se informem enxerguem através da informação. Os animais, eles não vão fazer isso, eles não vão coletar informações. Eles coletam cheiros, odores. Mas os tolos não entendem nada do que acontece na sociedade, diz, ma, diz esse ditado. As pessoas estão brincando que são Vaishnavas e, so, e os tolos acham que é verdade. Ah, que maravilha, a gente vai fazer badina aqui, olha lá, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, eles não querem saber o que é. Todo mundo é Vaishnava. Eles acham que, eles reconhecem, não Vaishnava, alguém que não aponta defeitos de nada. <risos> Essa é a situação dos tolos. Tudo o que está acontecendo. Se preocupado, se preocupado, se preocupado o acidente visse o que estava acontecendo. Quem pode checar o que está acontecendo? Mesmo se preocupado, o estivesse aqui, é eles não mudariam o comportamento que eles estão desenvolvendo. Muito bem. Tudo está acontecendo, mas nós não podemos ver. Ah, mas se nós entendermos o que Prabhupada que estava querendo dizer, nós íamos entender. Ah, tem sannyasi que está morando com mulheres há 20 anos. Se um devoto mata o outro, ah, qual é o problema? Esse é o nosso campo devocional. Mas o que Bhaktivinoda Thakur disse? Então, okay. Bhakti Pragyana, que chegou ao Samaraj, abria casos contra, contra falsos devotos, contra personalidades da sociedade o tempo todo. Ele cantava os santos nomes, ia até o tribunal e abria um, um, um, um processo. Mas os assim chamados devotos, eles fazem grupos e foram até Bakrindatakur. Thakur. Eles fizeram um grupinho foram até Bhakti Thakur e disseram você é um Vaishnava você encontra uma solução sorupa das Babaji Maharaj ele não tem bhajana. ah não, não é Bhakti Pragyana que achou o Samaraj Shambhava está falando desse sorupa Baba ele também agia da mesma maneira então Bhakti Thakur disse vocês estão dizendo que ele não é um Vaishnava? que ele não tem eles acharam que Bhakti Thakur ia protegê-los mas Bhakti Thakur não era burro? Ele tinha conhecimento eterno. Ele disse um grande Vaishnava. O ah, que, que você senhor está dizendo? Ele é tão grande que ele não tolera que sanyasis, que falsos babajis vão, vão namorar viúvas, vão fazer porcarias por aí. Ele não vai tolerar. Se alguém roube propriedades de Chaitanya Mahaprabhu do templo, se alguém vai roubar a propriedade que pertence a um templo, ele vai lá e vai processar. Esse é o bhajana dele. Quando ele abre um caso contra todos vocês, disse Bhakti Thakur, esse é o bhajana dele. Enquanto vocês estão cantando no templo, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, fingindo que não estão enxergando nada do que está acontecendo, isso não é bhajana. Se trancar no seu quarto não é bhajana. Quando ele abre um processo contra alguém, tenha certeza, isso é Bhajana. Porque ele não vai tolerar que a sociedade destrua a a, a divulgação do conhecimento eterno de maneira correta. Se você tem uma relação com Goranga, com Bhaktivinoda Thakur, com Prabhupada Bhakti Siddhanta como que você pode tolerar os crimes que são feitos em nome da devoção? Se você tomou Diksha, se sua Diksha é perfeita, você não vai tolerar esse tipo de, de, de, de crime. Você vai quem? Abençoar? e dar misericórdia para pessoas que estão fazendo crimes contra Chaitanya Mahaprabhu? Um achara que roubou isso, outro achara que rouba aquilo. E os discípulos vão aprender isso como método de, de devocional? O que, que eles podem aprender? Um ideal perfeito de você, se você é, é, aprova comportamentos ilegais dentro da devoção? Por isso Bhakti Nandathakur respondeu, ele é um grande Vaishnava. Quando ele abre casos contra vocês é porque ele não pode tolerar a corrupção dentro do, do, da sociedade Vaishnava. Não adianta você estar vestido de branco ou vestido de açafrão. Gente roubando os ornamentos do Senhor Supremo, gente roubando terra. É lógico que ele tem que abrir, ele abrir processos, ele é um grande Vaishnava. Sarupadasi Babaji Maharaj Ele era um grande Vaishnava Porque ele defendia A, a, a Gaudiya Matha dessa maneira Eles queriam provar Tinha um grupo que queria provar Que eles eram uh, queridos A Gaurakishara Dasu Babaji Maharaj Mas eles só faziam porcaria eu estou aqui. Você está aqui, Akshayacharya. Você está aqui. À noite, onde você vai? Das Babaji Maharaj falou: Eu não, vejo, não vi você onde você I foi. There, sleeping. Sleeping? Ah, eu estava ali, eu estava Eu aqui. E de noite, onde você estava? Perguntou Guru Kishore Das Babaji Maharaj. eu estava aqui. E toda noite ele, ele desaparecia, porque ele ia desfrutar de noite. No dia seguinte. Gura Das Babaji Maharaj disse okay, para ele quando esse falso discípulo went. veio prestar reverências. Ontem de noite was onde você estava? Eu estava aqui oh, dormindo. Yeah. Ah, well sim. Day. Estava na cama. Por que você está mentindo para mim? To, por que, que, que você precisa vir mentir? aqui contar mentira por uma coisa why tão are, barata? Se você não consegue resistir mais, por que, que você vai mentir para mim? Você, tem que, você deveria perguntar para as pessoas, por que vocês estão mentindo por uma coisa tão barata? Não precisa mentir, vá e desfrute. Mas não venha mentir para mim? Essa é a condição. Guru Kishore das Babas de era guru desse devoto. A gente não pode mentir para o Guru? Milhões kind of de perigos estão acontecendo Bakti na nossa sociedade. Mas Bhakti Nodatakur Lange queria Bhakti Lange salvar Lange a estabilidade da vida espiritual. Ele queria proteger o standard da vida espiritual. Prabhupada também. Prabhupada Bhaktisanta queria manter o estándar da vida espiritual intacto. Lange. Bhakti Pragyana Kesha Gusey Maharaj também, ele também processava as pessoas nos tribunais que faziam coisas erradas dentro da Gaudiya Mata ou contra a Gaudiya Mata. Bhakti Pragyana Kesha Maharaj, ele processava as pessoas. Ele, teve um grupo, está no livro de Gurudeva, que se desviou completamente do, ah, das instruções de Prabhupada Bhaksidanta. E depois, no meio do processo, eles mudaram então, quando, e voltaram a obedecer a Sagra de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Quando Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaja ou Bhakti Pragyanakish Goswami Maharaja abriram um processo contra eles, isso também foi Bhakti. Não como eu e você, sentando num canto, se escondendo. Ah, deixa que eles façam o que eles quiserem, que eles destruam o movimento. Eu sou um santinho, eu fico aqui. Maharaj dizia. Eles são uma fruta, uma jaca imatura. Se você bate na jaca, ela fica macia. Ah, então é assim, se você bate numa jaca verde, ela parece que ela está madura, porque ela parece macia por fora. Mas você não sabe, então não adianta fingir bater na jaca. A jaca precisa estar tá madura, não? Você não sabe as regras e regulações de Bhakti, eh, Bhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj, de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, ou de Bhakti Vinodha Thakur. Você não sabe as regras dele. Por que, que você sai por aí dizendo que a regra dele era assim, que a regra dele era assado? Primeiro estude. Ah, ele era muito doce, ele nunca brigava com ninguém, ele era um Vaishnava muito mansinho. Vocês querem vender esse? Essa figura. Eles não vão dizer quanto ele era reto, quanto ele era rigoroso, quanto ele era ético, quanto ele lutava contra as imperfeições. Para quê? Para cobrir tudo com uma cortina? Ah, ele era um grande fascinava, nunca disse que ele era capaz de corrigir ninguém. Não, ele sempre era docinho. Ah, eu também sou assim, eu sou um doce, eu não corrijo ninguém. É isso que eles querem provar. Tolos, e os tolos acreditam nisso. Deixa que essa gente caia, então. Eles vão acreditar num absurdo desse, que o um Vaishnava não vai defender a Gaudiya Mata. Deixa que eles eh, caiam nessa armadilha, então. O que, que eu estou fazendo aqui, latindo como um cachorro de Shambaba? Os Vashinavas são extremamente rigorosos. Um dia, Shilakesh Fagosan Maharaj saiu de um Bajra Kutir e ouviu um, um comentário. Uma, uma história, uma notícia no rádio, ele ouviu, na verdade. De onde veio essa notícia? Da onde veio essa notícia? Da onde está vindo essa voz? A Maharaj é, é o rádio. Eles estão ouvindo o rádio. Na, na, na editora na gráfica ali Shilakesh Yagosan Maharaj deu um chute no rádio o rádio quebrou em pedaços estão ouvindo rádio é? ele deu um chute no rádio e arrebentou o rádio vocês vão ouvir coisas mundanas é isso que vocês querem? é para isso que vocês vieram para o templo? agora as pessoas escondem um celular no bolso ficam vendo besteira só porcaria. Todos os brahmacharyos e ficam assistindo o filminho, assistindo o vídeo. Se você proibir um brahmachari hoje em dia de assistir isso, se você não deixar o Brahmachary estar tá com o com, com, com celular, o Brahmachary vai bater no guru. dia inteiro assistindo porcaria. Esse é o bhajana de hoje em dia. Eu pessoalmente sei. Eu estava repousando num templo de noite no canto. A noite inteira, o Brahmacharya estava com o um celular assistindo bobagens e de, de manhã ele vai fazer o Kirtana, ele que vai cantar para a Deidade. Eu quis corrigi-lo, mas não deixaram. A noite inteira assistindo não sei o que no celular. No dia seguinte ele vai cantar para a Deidade. Como que nós vamos desenvolver a sociedade desse jeito? Você pode esperar desenvolvimento espiritual, evolução. Você é um, um, um fantoche de maia. Se você vai restringir alguém, as pessoas chutam você. Se você vai corrigir a pessoa, hã? as pessoas vão querer te empurrar da aviasasana. você tem medo, então você vai obedecer seus discípulos. Somente aqueles que têm amor pela, pela, pela, pelo conhecimento eterno podem ter coragem de corrigir os demais. todos somos iguais, não tem problema, não, as pessoas querem dizer isso, você está correndo para o leste e eu estou correndo para o oeste, como é possível que nós estejamos dizendo a mesma coisa de Shambhava? As pessoas estão fazendo uma joint venture, estão fazendo uma sociedade, isso é um negócio que eles querem fazer, um negócio no âmbito da devoção. Ah, na pregação você pode fazer qualquer coisa, você pode comer no hotel. Para pregação você pode fazer qualquer coisa. Hum, sei. Então, esse Avaduta Sannyasi vai dizer: O Senhor não se satisfez depois de manifestar todas as criaturas. Quando ele criou o ser humano, ele ficou feliz. Por quê? porque o ser humano se parecia com ele. O Senhor cria o ser humano de acordo com a própria forma. Finalmente, quando o Senhor Supremo cria os seres humanos, ele se satisfaz, porque esse corpo é o meio mais adequado através do qual nós vamos encontrar Krishna, nós vamos encontrar Bhagavan, O Senhor dá para vocês esse corpo humano, que é perfeito para fazer Hari Mas você quer se empregar em sujeiras. Você quer uh, usar esse corpo para se autossatisfazer, para se auto-promover, para sentir prazer. Então, apague o karma depois, então. Se precisar, vai ter que ir para o inferno. O corpo é um instrumento para alcançar os pés de nosso Senhor Supremo. Ah, essa é o presente o melhor presente que nós recebemos nós temos um intelecto para entender o que está ruim o que está bom essa é a condição dessa maneira o Senhor vai nos dar facilidades vai nos dar uh, o conforto a bênção de ter um corpo mas a gente quer fazer negócio a gente quer fazer política a gente quer estudar coisas materiais, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer passear, a gente quer ir na festa, mas a gente não entende que hoje ou amanhã você vai ter que abandonar esse corpo. Em que estado de consciência você vai uh, abandonar o corpo? Você não realiza esse ponto, uh, que o seu tempo é pra Bhakti que hoje ou amanhã, independentemente do que você acredita, do que você, quanto dinheiro você tem, de que país você nasceu, mais cedo ou mais tarde você vai abandonar o corpo. Finalmente, a Maharaj disse, esse corpo existe para servir o Senhor Supremo, para encontrá-lo e receber serviço eterno. Esse corpo nos é dado para isso, para fazer Haribajana, para nos alinharmos com o conhecimento eterno, com as instruções dos Vaishnavas, para corrigirmos nossos defeitos, nossos anartas, para enxergarmos a transcendência, para ouvirmos Harikata. O corpo é um barco e o guru é o barqueiro. Então, e quando o vento está favorável, você tem que ir. Se o, o, o, o, você precisa ir para o Norte e o vento está apontando para o Norte, isso é muito bom. O Guru é o barqueiro, então, quando o ar está favorável, você deve deixar que ele guie você. Eu só tenho que ter um desejo, atravessar o oceano da ilusão. Mais do que isso, você não pode fazer. Você acha que você é muito inteligente, mas nem isso você consegue fazer? O Guru está aqui, Bhakti está soprando. E você quer resistir, você quer fazer outras coisas, você quer criticar, você quer sair, você quer achar que não é. Ninguém quer receber essa misericórdia. Nem isso as pessoas querem. É só decidir atravessar. O resto o guru que faz e o Senhor que abençoa. E vocês pensam que são inteligentes? Ah, Maharaj, eu sou muito inteligente. A mãe fala, meu filho, nossa, eles são inteligentíssimos. Mas eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eles são os idiotas número um e número dois. A mãe acha que eles são inteligentíssimos. Simplesmente porque ele arranjou um, um diploma material. Por isso a mãe acha eles o máximo. Eu estou assistindo o que eles estão fazendo, disse Shambhava. Eu via que eles eram os, os idiotas número um você não tem nem vergonha de falar isso na minha frente a mãe vem falar na minha frente que os filhos que estão se perdendo em maia então, são inteligentíssimos é essa é a condição da sociedade todo mundo acha que é inteligente todo mundo acha que é pessoalmente inteligente mas a inteligência deles é, é, é, está relacionada com o próprio cálculo dele. A alma condicionada acha que é inteligente de acordo com o próprio cálculo, mas elas não são inteligentes de acordo com o cálculo do Guru, dos Vaishnavas puros e do Senhor Supremo. Lembre-se disso. Então, de noite, se você fica ali na beira do rio, do Sarasvati, um chacal pode vir e comer seu corpo. E você acha o corpo máximo? A qualquer momento, um cachorro pode comer você. E você se acha orgulhoso por ter um corpo assim, assado? Por ter um cérebro assim, um assado. Okay, Esse é o seu limite. Então lembre-se, o verso com o qual nós começamos. So speak. Então, esse Avaduta Sanyasi Sanyasi pronuncia esse outro mantra. mantra.